A solenidade realizada no plenário do TRT marcou a entrega das comendas e condecorações da Ordem São José Operário do Mérito Judiciário do Trabalho. As insígnias foram trazidas pelos militares da Academia da Polícia Militar Costa Verde. A Ordem São José Operário foi criada em 1993 e homenageia personalidades que se destacam na sociedade pelos relevantes serviços. Eu, em nome do Ministério Público do Trabalho, eu agradeço imensamente a honra dessa homenagem. Essa homenagem vem num momento muito delicado para os direitos sociais no Brasil. E, na verdade, eu recebo isso como um reconhecimento pelo trabalho que os colegas, procuradores do trabalho, servidores do Ministério Público do Trabalho têm feito aqui no Mato Grosso tanto o Ministério Público do Trabalho quanto a Justiça do Trabalho se justificam pelo mesmo fim que a defesa dos direitos sociais, a defesa do, da normativa é, just, laboralista, né, do direito do trabalho, a defesa dos trabalhadores, é, que o ambiente econômico, que o ambiente é, do trabalho seja um ambiente saudável para todos, para os empresários, para os trabalhadores, para o governo e para o país. Eu me sinto muito lisonjeado de ter sido reconhecido, muito feliz por sinal e também agradecido até pelo fato do Tribunal ter reconhecido não só o trabalho individual meu, mas o trabalho também da classe dos advogados e decorrente dessa parceria que a OAB tem feito com o Tribunal durante todos esses anos. O Tribunal tem praticamente tudo que a OAB faz relacionado à área trabalhista e vice-versa, o Tribunal tem sido parceiro. Como, por exemplo, o projeto Maio e Trabalho, que a Comissão de Direito e de Trabalho desenvolve todo mês de maio. O projeto que o Tribunal desenvolve através da MATRA, que é o TJC. A gente tem colaborado com as palestras, colaborado com os eventos, etc. Os eventos, praticamente todos que têm, têm envolvimento na parte trabalhista, a gente tem sido parceiro e com muito gosto. Servidores públicos e prestadores de serviços do tribunal foram agraciados. Cresci profissionalmente aqui dentro dessa casa e recebo com muito, é, muito lisonjeado realmente, porque é um grado que estava de várias autoridades, de outros colegas, servidores muito mais merecedores do que eu, com um longo período de carreira, mas eu tenho também a convicção de que é, é, essa é uma manifestação do, do tribunal é, que não me causa surpresa porque o tribunal reconhece no seu cotidiano, na sua prestação judicial, a atividade do trabalhador. Já há uns nove anos já que eu presto serviço aqui no tribunal. da emoção, a ansiedade ansiedade, um pouco antes mesmo da gente receber essa homenagem é muito grande e fico muito feliz mesmo. No total, foram 48 homenageados pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. O TRT é um parceiro de primeira hora do Multiação junto com a Federação da Indústria. E para mim, da TV Centro-América, é uma honra eu estar recebendo essa homenagem, representando a televisão aqui, porque é, eu tenho uma equipe lá de 800 companheiros, né, e esse trabalho todo é em conjunto. E a gente não faz mais do que a obrigação de abrir espaço para que as coisas possam ser amenizadas para a população, para todo mundo, como a gente faz aqui com uma iniciativa do tribunal, o trabalho escravo, o trabalho infantil. Então essa parceria eu acho que ela é importante e tem que continuar. A comenda é uma oportunidade para prestigiar pessoas e entidades que são muito importantes para a Justiça do Trabalho. E esta, esta entrega, de, essa homenagem de hoje mostra isso As entidades e pessoas escolhidas são pessoas e entidades que de uma maneira direta ou indireta têm contribuído e seguramente vão contribuir muito para o prestígio e para o desenvolvimento da Justiça do Trabalho Algumas homenagens foram para instituições e entidades sociais A parceria é feita com os servidores e magistrados do TRT eles trazem os resíduos residenciais que é produzido na casa deles, eles separam os resíduos orgânicos, os úmidos e os recicláveis e trazem para gente. Esses produtos recicláveis nós destinamos a uma cooperativa de catadores que eles vendem esse produto e servem como uma fonte de renda para eles também. Uma honra para nós também estar recebendo esse reconhecimento do nosso maior parceiro. Porque trabalhamos com adolescentes de 7 a 16 anos e temos como principal. É a disciplina, o modelo de disciplina militar, né então isso encanta os olhos de quem vai lá trabalhar e da própria comunidade, principalmente num momento tão difícil, onde nossos jovens estão se perdendo cada vez mais cedo e ver aqueles jovens lá tão disciplinados é um orgulho para o nosso município. E principalmente queremos aqui, né, na oportunidade, agradecer ao doutor Ângelo. E falo doutor Ângelo porque Dr. É, foi o doutor Ângelo é o padrinho da entidade e quando esteve em co ele contribuiu muito para que aquela estrutura chegasse onde está. Né? Então ele é uma pessoa muito importante para todos nós. Uma homenagem que vem para reforçar o agradecimento do tribunal aos parceiros e que reforça a alegria de desenvolver este trabalho em conjunto. Este momento celebra a parceria com todas as personalidades que foram aqui agraciadas. São personalidades que, pelo trabalho desenvolvido, pelas ações realizadas, engrandecem não apenas a justiça do trabalho, mas contribuem também de forma decisiva para o aprimoramento das relações do mundo do trabalho. Então, esta é uma forma simbólica, singela, mas muito sincera de agradecer e demonstrar a todas essas personalidades que o trabalho realizado por elas faz a diferença.